E aí pessoal, o Alexandre, grava mais uma vez com você no canal, hoje o vídeo saindo numa segunda-feira com uma coisa muito bacana, então fica comigo que nós vamos falar sobre um evento que vai ter dia 6 e 7 de junho de 2018, é mais um evento do e-commerce Brasil que vai chamar Marketplace Conference 2018, tá certo? Eu fui ano passado no Fórum do E-commerce Brasil, foi sensacional, os contatos que eu consegui fazer lá, o Walmart assessor, fazia muito tempo que eu não tinha contato com alguém de dentro do Walmart. Consegui pegar um assessor do Almart para me acompanhar lá. O Buscapé ainda não, não tinha começado direito o modelo de negócio lá. Ah, eu consegui um contato para entrar no Buscapé, então meu compensa muito. Tá, eu vou olhar um pouquinho para baixo para eu ler os números que são muitos números, muitos nomes. senão eu Não ia conseguir lembrar tudo isso. Tá, e além disso, fica comigo porque no final eu vou mostrar o sorteio. Tá certo, então aqui embaixo você vai ter um link com 15% de desconto para participar desse evento. Então já tava virando do segundo lote para o terceiro lote, então fique esperto. Tá? E também pode se esgotar e se você não conseguir mais comprar, então tem o link aqui embaixo, 15% de desconto para você ir nesse grande evento. E além disso, o pessoal do E-commerce Brasil me deu dois ingressos para eu fazer sorteio. Então eu vou fazer o sorteio de dois convites, dois ingressos para a pessoa ir gratuitamente nesse evento. E clica lá para você ver, nós estamos falando de um evento com valor muito considerável, que vale a pena cada centavo, tá? Já digo desde já, pelo tanto de contato que você faz, pelo tanto de network, pelas palestras que tem, vale muito a pena. tá? Mas você pode ganhar esses dois ingressos. Então tá aqui embaixo, se inscreve também no link do sorteio. Eu vou fazer o sorteio no dia, deixa eu só ver o dia certinho. No dia 14. tá? Então nós vamos ficar duas semanas com esse sorteio rolando aí. No dia 14 de maio eu vou fazer esse sorteio. Então aproveite. E se inscreva aqui embaixo para sortear. Agora, ó, são mais de 3 mil participantes esperados no evento, ok? Pessoas nesse evento, são mais de 3 mil que eles esperam. São oito áreas de conteúdo, de palestras rolando simultaneamente. São mais de 60 expositores e mais de 500 empresas envolvidas dentro desse negócio. Então nós estamos falando de um evento muito grande. Qual que é a importância de eu ir num evento de Marketplace? Se eu quero viver de Marketplace, eu tenho que ir num evento de Marketplace. Se eu não estou gostando de algum marketplace, eu preciso buscar outros marketplaces. E ali está a chance de você efetivamente fazer parte desse marketplace. Quando eu fui entrar na Netshoes, eu já conheci o Samuca, que estava na Netshoes, tinha saído do Mercado Livre, que estava na Netshoes, só que em contrapartida eu não conhecia a Camila, que era a parte de.. de que, cuidava, que era a menina que cuidava da parte de cosmético dentro da Netshoes, que é no braço Zatini deles. Lá o Samuel me apresentou, eu consegui conversar com ela, ela passou a saber quem era o Alexandre, que falava com ela por e-mail. Então às vezes você tem parceiros que você não conhece e que depois que você conhece pessoalmente as portas se abrem bem mais. Então a importância de eventos como esse estão nisso, estão nisso. E eu não tô falando da boca para fora porque realmente eu tento ir no máximo de eventos que dá. Lógico, eu tô a 300km de São Paulo, eu não vou em qualquer evento em São Paulo, porque não tem como. Eu não tenho nem tempo e um dinheiro que eu vou gastar, até porque normalmente eu tomo pelo menos uma multa quando eu vou para São Paulo, infelizmente. Mas... Então, por isso que está a importância do Marketplace Conference. Ó, dá uma olhadinha aqui. Vamos falar de, de, de palestras, tá certo? Então, aqui, ó. Já tem confirmado, tá? O pessoal da Huawei, não sei como é que fala, tecnologias, que é aquele de celulares, né? O Xing Hang Li. Ah, tem tradução também. Então, se a palestra estiver em inglês, você escuta ela em português. Se você fala inglês, e você não vai estar tá me entendendo, mas se não fala português, você também consegue ver a tradução. Eles dão um foninho de ouvido para você usar. Então, tem lá o pessoal André do eBay, vai ter a Wanda Dias da, da Hope, vai ter o Fabiano Coelho da FGV, o Tietai Lima, acho que é Ti Lima, do, do enjuei Nader Fares da Lojas Marabras, vai estar tá o André Chinoara da Netshoes, Paulo Madureira da Via Varejo, então tem muita gente com problema, ah, não estou conseguindo reativar minha conta na Senova, não estou conseguindo entrar na Senova, o pessoal da Via Varejo vai estar tá lá, então participe disso, o pessoal do estante virtual também vai estar tá lá, Mauro Lopes da Netshoes, Maurão, que era do Mercado Livre, tá na Netshoes também, sensacional, tá como hoje, Red de Marketplace lá dentro, muito, muito top, tá? É, tem o Fábio Ricotto da Agência de Messi, pessoal do Elo 7, Central Ar, Leveros, Costes Advogados e da Intima Stories, confirmados até agora. Tá, mas isso ainda vai mudar, falta um mês para o evento, então aproveita, tá é um evento muito bom, isso eu não estou nem falando de expositores, então entra aqui embaixo, dá uma olhada em quem patrocina, dá uma olhada um pouquinho nos expositores, e eu te digo, você tem desde transportadora, até fornecedor de software para sua loja virtual, até marketplace, meu, muito, muito, muito, fornecedor de pagamentos, soluções de pagamento soluções de agência de publicidade, você bater um papo, levar um caso, falar, meu, eu tenho minha loja virtual, estou pensando em fazer isso, isso, isso, então participe, está aqui embaixo. Se inscreva no sorteio e se você quiser aproveitar os 15% de desconto também antes da virada de lote, aqui embaixo aproveita, link exclusivo para gente e para os nossos seguidores. Um grande abraço para vocês. Ah, e além disso, eu também vou estar tá lá, tá? Então eu também vou estar tá no evento. O ano passado eu fiz uma live ao vivo lá com o Andrezão Ferracinho 200K. Mostrei um pouco também, fiz umas lives mostrando como é que estava o evento, como é que estava a organização. Então provavelmente a gente bata um papo lá, se encontra lá para a gente fazer algum barulho dentro do evento. Tá certo? Vamos conversar, vamos falar, vamos falar de Marketplace e quando eu digo barulho, barulho positivo, a gente mostrar como é que vai estar grande e quando, e quão bem organizados são os eventos do, do Fórum E-Commerce Brasil, do E-Commerce Brasil na verdade. Tá certo? Então Marketplace Conference 2018, espero você lá, aproveite, se inscreve no sorteio e também se inscreve no evento se você já quiser garantir a sua vaga. Um abraço!